Boa noite, Cecília Correia falando aqui. Para quem me conhece, eu já sou da Escola Brasileira de Enneagrama, mentor em reinvenção profissional. Para quem me conhece, eu também sou da Escola Brasileira de Enneagrama, mentor em reinvenção profissional. E eu estou aqui para trazer para vocês um tema que eu adoro falar, que é sobre Enneagrama. O Enneagrama, ele é uma ferramenta que nos proporciona um caminho de desenvolvimento pessoal, um caminho de autoconhecimento, um caminho de desenvolvimento espiritual. O Enneagrama, hoje, ele é a base de todo o meu trabalho em mentorias de reinvenção profissional, em processos que eu conduzo as pessoas para elas se conhecerem melhor, para elas se despertarem que elas gostam, para quem elas são, para a sua potencialidade. E o tema que eu vou trazer aqui, associado com o Enneagrama, é sobre corpos sutis. Só para a gente entender por que, que esses dois assuntos estão relacionados, tá? Tanto o Enneagrama como os corpos sutis, eles são sabedorias milenares. Lá das escolas iniciáticas, há 4.500 anos atrás, já se falava sobre corpos sutis e já era utilizado o Enneagrama para entendimento da complexidade da existência humana nesse planeta. Então, esses dois assuntos, eles se correlacionam demais. Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma explicação de como que a gente pode utilizar os nossos sete corpos sutis e o Enneagrama para transformar o nosso corpo... Em uma máquina potente de realizações. E quando eu falo corpo, eu não estou me referindo apenas nesse corpo material que a gente toca. Eu me refiro aos nossos sete corpos. Isso mesmo, nós temos sete corpos. Só que de uma forma didática, eu vou explicar cada um desses sete corpos separadamente. Mas eles estão entrelaçados. Eles estão juntos, eles funcionam um codependente do outro. E a gente vai entender como que esses sete corpos, funcionando tudo junto, a gente sabendo como esses sete corpos agem na nossa existência, como que a gente pode utilizar isso ao nosso favor e transformar esses sete corpos, que na verdade, eles juntos formam um corpo, é, nessa máquina potente de realização. E quando eu falo máquina potente de realização, é realizar o quê? Realizar aquilo que a gente quiser. Seja um projeto, seja ter melhores relações, seja promover uma mudança na sua vida. Então, qualquer coisa que você queira realizar na sua vida, se você tiver esse entendimento de como que os seus sete corpos funcionam, com certeza você vai ter muito mais foco, dedicação, empenho, persistência naquilo que você quer, tá bom? Então vamos entender isso melhor? Bora lá! Então a gente correndo aqui, começando a falar sobre os nossos sete corpos, vamos entender quais são eles. O primeiro corpo é este aqui, o material, o corpo físico, este que a gente consegue tocar. Esse corpo, ele é muito importante para quê? para a gente experienciar a vida, tá? Então, tudo que acontece ao nosso redor, a gente percebe, a gente capta as informações através desse corpo físico. Como? Através dos nossos cinco sentidos. Nosso olhar, nossa audição, nosso olfato, paladar, nosso tato. Os nossos cinco sentidos, eles são... Coletores de informações do que estão acontecendo ao nosso redor. O que mais esse corpo ele é útil? Para ele, ele possibilita que a gente exerça, que a gente faça o que a gente tem que fazer. Esse corpo, ele é finito, ok? Ele, ele tem um tempo de existência que é o nosso tempo de vida aqui, Nessa existência, ok? Ele, ele é finito. O dia que a gente morrer, esse corpo ele vai entrar em decomposição, certo? Então, esse corpo físico, ele nos nutre. Ele nutre a nossa capacidade de viver, de experienciar, de agir, de mover, de evoluir, tá bom? Então, a gente cuidar do nosso corpo físico é fundamental, porque se você ficar inválido, se você ficar doente numa cama de hospital, você não vai conseguir experienciar tudo que você poderia experienciar por causa disso. Então, cuidar da nossa saúde física, cuidar da nossa integridade física, do nosso corpo físico é fundamental para que a gente possa realizar o que nós temos que realizar nessa vida. Então, aqui a gente já começa a entender que o nosso corpo físico, ele é a base para essa máquina de realizações, ok? Qual é o segundo corpo? Vamos lá. O segundo corpo é o energético. É, como que funciona esse corpo energético? Se você já ouviu falar, por exemplo, de chakras. O que são chakras? São pontos de energia que nós temos distribuído aqui no nosso corpo físico, onde tem troca, entrada e saída de energia. O nosso corpo, ele, ele emana vibrações o tempo todo. O tempo todo a gente está emanando e recebendo vibrações. A gente está emanando e recebendo energia. Existe essa troca de energia por todos os lugares onde a gente está. A maior prova disso, por exemplo, é você chegar assim perto de uma pessoa e falar assim, ah, eu não sei o que aconteceu, mas meu santo não bateu com o dessa pessoa. Ou então, nossa, não sei o que aconteceu, eu gostei muito de estar perto de uma pessoa. Ou então em algum lugar, você chega num lugar e você fala, nossa, a energia desse lugar está muito carregada. Então o que, que é isso? Isso são as trocas de energia que são feitas com o nosso corpo. Do que é feito o nosso corpo? Nosso corpo ele é feito de átomos, assim como qualquer outra coisa que existe no planeta. E o átomo ele é composto de quê? De uma energia positiva, uma energia negativa e um núcleo que é neutralizador. Então, é meio óbvio a gente entender que nós somos seres vibracionais. O nosso corpo, ele tem energia. E essa energia, ela está entrelaçada no nosso corpo físico. Então, a gente tem um campo energético que nos cerca. E a gente se comunica através dessa energia. A gente consegue saber através do nosso corpo energético... Se a energia do lugar onde a gente está é boa ou não, se a nossa energia está boa ou não. Muitas vezes acontece de você ter se alimentado bem, ter dormido bem e de repente você se sente exaurido, você se sente cansado, abatido. Isso é o quê? É falta de energia. Alguma coisa está drenando a sua energia. Então, você entender que você tem esse corpo energético e você começar a cuidar desse corpo energético, assim como você cuida do seu corpo físico, vai possibilitar que você tenha muito mais vitalidade, disposição para realizar aquilo que você tem que realizar, ok? Negligenciar o nosso corpo energético é Tão danoso como negligenciar o nosso corpo físico, tá bom? Qual é o nosso terceiro corpo? É o nosso corpo mental inferior. E aqui vem uma grande sacada. A gente tem como hábito, quando a gente fala da nossa mente, a gente costuma fazer assim, ah, porque a nossa mente, a nossa mente, a gente costuma direcionar a nossa mente para a cabeça, tá? Por que a gente faz isso? Porque aqui na cabeça está o cérebro. Só que cérebro e mente são coisas distintas. O cérebro é um órgão do nosso corpo físico, assim como o estômago, o intestino, o rim, mão. É um órgão que tem funções muito específicas, como qualquer outro órgão. Agora, a mente, a mente não é o nosso cérebro. A mente é onde está guardada todas as informações de tudo aquilo que o nosso cérebro ajudou a processar. Todas as nossas memórias, as nossas lembranças, as nossas crenças, os nossos valores, está tudo guardado na nossa mente. É como se o cérebro fosse o computador, a máquina... E a mente são as informações que estão guardadas dentro desse computador. Então, essa mente, ela não está só aqui na nossa cabeça. É um ledo engano a gente achar que a mente está aqui. A mente é um campo, é um corpo, onde tudo está guardado. Então, onde você vai, o seu corpo mental, ele está indo junto com você. O seu corpo mental, ele funciona na abrangência total do seu corpo físico. A maior prova disso é que a gente já, a ciência já mostra que o nosso intestino tem neurônio, o nosso coração tem neurônio e todos esses outros órgãos físicos do nosso corpo são informações do nosso corpo mental. Então a gente aqui já começa a ter um novo entendimento do que, que é a nossa mente, a amplitude da nossa mente. O nosso corpo mental inferior é aquele corpo mental que está mais próximo, que recebe mais influência das informações captadas pelo nosso corpo físico. Lembra que eu falei que a gente capta as informações através dos nossos sentidos? Então, essas informações, elas estão armazenadas onde? No nosso mental inferior. Elas foram processadas e armazenadas. Elas são influenciadas muito mais pelas informações captadas pelo nosso corpo físico. É nesse corpo mental inferior que moram os nossos, as nossas crenças limitantes. Então, quem é que já vou falar de crença limitante? Aquilo que te, às vezes impede de alcançar os seus objetivos. Onde estão instaladas essas crenças limitantes? No nosso corpo mental inferior. Então, no decorrer da nossa existência, com base naquilo que a gente vai vivendo, experimentando através do nosso corpo físico, através das percepções dos nossos sentidos, através da energia emanada e captada, a gente vai armazenando nesse corpo mental inferior informações. Apenas 5% dessas informações, elas são conscientes. A gente sabe, a gente tem discernimento delas. 95% dessas informações armazenadas no nosso corpo mental inferior, a gente não tem conhecimento. A gente chama elas de inconscientes. Então, nós somos influenciados o tempo todo por informações que estão dentro desse corpo mental inferior. E a gente vai criando também nesse corpo mental inferior os bloqueios, as dificuldades, os pensamentos ruins, aquilo que a gente acha que pode ou que não pode. Isso tudo fica onde? Nesse corpo mental inferior. Então, você cuidado da sua mente... Você cuidar do seu corpo mental, abastecer a sua mente de informações positivas, de coisas boas, vai te ajudar a ter mais realizações na sua vida? Com certeza! Se você fica todo dia assistindo jornal, que é aqueles que se espremer sai sangue, só de tragédia, só de lamúria... Só falando de desgraça, só reclamando da vida, só fofocando, querendo saber da vida dos outros, só lendo coisa que não faz bem. Você está alimentando o seu corpo mental do quê? De coisas boas? Óbvio que não. E isso vai interferir aonde? No seu corpo energético, porque vai drenar a sua energia e vai afetar o seu corpo físico. Você não vai ter ânimo para fazer as coisas. Então, você alimentar a sua mente, olha aqui eu colocando a cabeça, mas né? você alimentar a sua mente de coisas boas, produtivas, positivas, sadias, com certeza vai fazer você se tornar uma pessoa mais realizadora. Além disso, a gente tem também o nosso corpo emocional inferior. A linha de raciocínio é a mesma da mente tá Então, as nossas emoções, a gente tem como hábito falar que está onde? No coração. Ai, ah, minhas emoções, está aqui. né Porque, na verdade, nós temos um grande chácara do coração aqui. Aqui, realmente, existe um ponto de entrada e saída de energia emocional. Só que, na verdade, o nosso corpo emocional, ele engloba todo o nosso corpo físico. É onde estão armazenadas as nossas emoções, onde estão armazenados os nossos medos, as nossas inseguranças. Ali a gente guarda tudo que foi processado pelo nosso corpo mental e foi desencadeado em emoções. Então, ali está armazenado. E o mais interessante vem agora. O nosso corpo mental, ele é responsável pelo quê? E é armazenar as informações, é processar essas informações, ok? A nossa capacidade analítica, de raciocínio, está tudo ali. Agora, o nosso corpo emocional, pra qual que é a principal função dele? É fazer a gente sentir medo? É fazer a gente sentir coragem? Também. Só que o nosso corpo emocional, ele é responsável pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Você não escolhe e não toma decisão através do seu corpo mental. Não. As suas escolhas e as suas decisões são feitas pelo seu corpo emocional. Então, quanto mais sadio, quanto mais equilíbrio emocional você tiver, quanto mais inteligência emocional você tiver, quanto mais você conseguir curar as suas dores emocionais, seus traumas, os seus bloqueios, os seus medos que você carrega, que te impedem de fazer o que você tem que fazer. Conforme você vai mantendo o seu corpo emocional sadio, obviamente, você se torna muito mais realizador. Você vai fazer melhores escolhas. Como que as pessoas elas fazem escolhas ruins? Por que, que as pessoas não conseguem fazer boas escolhas na vida? Por que, que elas vivem em padrões automatizados e falam assim... Nossa, quando eu vi já foi. Ai, eu não queria ter feito isso, mas eu acabei fazendo. Por quê? Porque a mente está alimentada de coisas ruins. A mente manda as informações para o corpo emocional. E o corpo emocional ele vai tomar a decisão com base em quê? Com base em quê? Se, a, se o seu corpo mental está abarrotado de nhaca... Como é que você vai fazer escolhas boas? Porque é entrelaçado, os dois funcionam juntos. Um manda comunicação para o outro o tempo todo. Se você enche o seu corpo emocional de problema, de preocupação, de ansiedade, de desânimo, depressão, de um monte dessas coisas, o que, que vai acontecer com o seu corpo energético? Você vai conseguir manter um padrão vibratório elevado Sentindo culpa? Sentindo vergonha? Sentindo raiva? Sentindo inveja? Sentindo orgulho? Como é que vai ficar seu padrão vibratório? Vai cair. E vai cair a sua energia? Vai cair a sua capacidade de realizar? O seu corpo físico não vai responder porque as coisas estão todas entrelaçadas. Ok? E aí, esses quatro corpos juntos, esses quatro primeiros corpos que eu acabei de explicar, eles formam o que nós chamamos de quartenário inferior. Então, o corpo físico, energético, mental inferior e emocional inferior, eles formam o quartenário inferior. E esses quatro corpos juntos, quando eles estão abarrotados, olha aqui, ó, aqui que são essas bolinhas pretas que eu coloquei aqui no slide. Quando eles estão abarrotados de bloqueios, a gente vai criando esses bloqueios, que é tudo isso que eu falei. Preocupações, crenças limitantes, medos, angústias, ansiedade, dores, a gente vai abastecendo, a gente vai criando esses bloqueios, é como se nós nos colocássemos numa cápsula que não nos permite expandir. A gente se bloqueia, a gente se condiciona, ok? Você, de repente, não vê, começa a mais ver saída para as situações que lhe são apresentadas na vida. Você não consegue mais ter discernimento, criatividade, você não consegue mais ver solução para aquilo que está acontecendo com você, você vai entrando num processo de melancolia, lamúria, reclamação, pessimismo, vitimismo. Você vai entrando nisso tudo. Às vezes, por mais que você tenha o desejo de ter uma vida diferente, de fazer algo diferente, de ter mais sucesso, de ter realização, trabalhar com algo que você gosta, você tem esses desejos e a gente vai entender de onde que vem esses desejos. Você tem esses desejos, mas você não consegue sair dessa cápsula cheia de bloqueios que você mesmo se colocou por não entender que você funciona dessa forma. Então, olha o quanto que é libertador esse conhecimento. A partir do momento que você começa a saber como que você funciona... Você começa a fazer o que? A se desbloquear. A curar, limpar, ressignificar. E o que é ressignificar? É dar um novo significado para aquilo que aconteceu para você. Ah, eu tive um trauma. Eu passei por uma dificuldade. Eu fui traída, eu fui roubado. Eu levei uma surra. Eu não sei o quê, eu perdi meu emprego. Eu me separei, eu me divorciei. Eu tive uma doença. Tudo isso... Vai formando essas bolinhas pretas. E tudo isso vai te fechando, vai te limitando. Quando você vai dando novos significados para isso na sua vida, entendendo que tudo isso são situações que você está vivendo, para você crescer, amadurecer, fortalecer as suas emoções, fortalecer a sua mente, fortalecer a sua fonte de energia, você consegue ir liberando essas bolinhas pretas, ok? Ok? E aí, a gente falta falar sobre os outros três corpos. A gente tem também o nosso corpo mental superior. Então, da mesma forma que a gente tem aquele corpo mental inferior, a gente tem um corpo mental superior. E o que, que é esse corpo mental inferior? É a nossa mente superior conectada com a fonte criadora de tudo que existe. Você pode dar o um nome que você quiser para essa fonte. A gente pode chamar ela de Deus, de Pai, de Criador, de Universo. E não interessa. Mas existe uma energia maior criadora de tudo que existe. E nós fazemos parte dessa energia. E como que a gente se conecta com essa energia criadora? Como que a gente se conecta com essa sabedoria infinita? Como que a gente se conecta com isso tudo? Através do nosso corpo mental superior. Que a gente tem lá as nossas motivações superiores, as nossas crenças fortalecedoras, as nossas ideias superiores. Mas só que muitas vezes a gente não consegue se conectar com isso. Por quê? Porque as bolinhas pretas, ilustradas aqui nessa figura... Não deixam. Você está tão cheio de craca emocional. Você está tão cheio de craca limitante na sua mente que você não consegue se conectar com a mente superior. Você não consegue ter ideias, insights, inspirações, criatividade. Da onde que vem isso tudo, gente? Da onde que vem o nosso poder de criar coisas diferentes, da onde que vem a criatividade, da onde que vem as ideias, da onde que vem as soluções, da onde que vem a inspiração para fazer algo, o entusiasmo, que é aquilo que sai de dentro do nosso âmago vem desse, dessa mente superior. Então, se você quer começar a se conectar com essa sabedoria infinita, você precisa fazer o quê? Liberar as cracas. liberar as cracas. Além do mental superior, nós temos também o que? O emocional superior. Olha que maravilha. E o que, que é o emocional superior? É a parte sadia oposta do seu emocional inferior doente. Então, lá no nosso emocional superior, mora o que? Mora as nossas grandes virtudes as nossas grandes virtudes. Porque se você lá no seu emocional inferior, você está vibrando na raiva, você pode ter certeza que existe aí dentro de você a capacidade de você vibrar na serenidade, na paciência, na tolerância, na temperância. Se você está vibrando na inveja, existe dentro de você a capacidade de vibrar na contemplação, na gratidão. Se você vibra na escassez, existe dentro de você a abundância. Se você vibra no orgulho, existe em você a humildade. Então, em to, todas, todos as emoções de padrão vibratório que você pode estar vibrando ali no seu corpo emocional inferior... Existe um corpo emocional superior que te chama o tempo todo para você elevar o seu padrão vibratório. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer esse caminho de elevação porque a gente está cheio de crack. As bolinhas pretas não deixam. Simples assim. Então você tem que começar a fazer o quê? A limpar essas bolinhas. A tirar essas bolinhas do caminho que estão te impedindo de você acessar as grandes virtudes. E olha que interessante, eu vou falar uma coisa agora que talvez leve você para uma reflexão profunda. Hoje em dia, o que mais se fala por aí, virou moda inclusive, é o quê? Você ser abundante, né você ter abundância na sua vida, porque o universo é abundante, porque a abundância é acessível para todo mundo e é. A abundância é um padrão... Vibratório do seu corpo emocional superior. Só que você acredita que você vai conseguir acessar esse padrão vibratório de abundância. Vibrando aqui embaixo na inveja, na raiva, nos ciúmes. Hein? Vai? Óbvio que não. Óbvio que não. Você precisa fazer essa limpeza para você acessar a abundância na sua vida, ok? E por fim, a gente tem o nosso corpo ático. Ele está desenhadão desse jeito grandão porque ele realmente é o nosso corpo mais expansivo. É o nosso corpo co-criador. Então, a gente escuta muito, principalmente na física quântica, as pessoas falarem sobre co-criação da sua realidade. Aí você vai lá, assiste o filme O Segredo, e vão falar para você que se você ficar só pensando positivo, pensando no que você quer e sentindo que aquilo é seu, aquilo vai se materializar na sua vida. Não é verdade. Por quê? Porque você tá aqui no seu corpo mental inferior pensando nisso, no seu corpo emocional pensando nisso, mas tá cheio de craca. Tá cheio de crença limitante, tá cheio de dor emocional, você fica lá cinco minutos do dia pensando positivo numa coisa, mas o resto do dia se lamuriando, se lamentando, xingando, olhando para a vida dos outros, vendo lá na rede social e sentindo inveja das outras pessoas. O que está que acontecendo com você? Você não está conseguindo acessar o seu corpo átmico, que é o corpo de cocriação, que é onde está o nosso DNA criador, certo? Para você acessar o seu corpo átmico, que é o corpo que realmente cria a sua nova realidade, você precisa acessar o seu mental superior, o seu emocional superior. E para isso você precisa limpar as bolinhas, tá? E esses três corpos superiores, eles são chamados de quê? De tríade superior. Então nós temos o nosso quaternário inferior e a nossa tríade superior. E aí o que eu quero mostrar para vocês é que esse quaternário inferior, que está lá o no nosso corpo físico, energético, mental inferior e emocional inferior, esses quatro corpos juntos é a morada de quem? É a morada do nosso ego distorcido. Quem aqui já vai falar de ego? Ah, é porque essa pessoa tem um ego inflado. Ah, é porque essa pessoa é mitegóica. Todo mundo tem ego. Não existe a menor possibilidade de nós vivermos aqui nessa existência sem ego. Todo mundo que respira, que está vivo, tem ego. A única forma de você deixar de ter ego é se você morrer. Aí você não vai ter ego mais. Ok? Então, o problema não é ter ego. O problema não é o ego. O ego, inclusive, ele tem uma função muito louvável. Ele existe para nos defender. O problema não é o ego, o problema é o nosso ego distorcido, que é imaturo, infantilizado, inflado, esse que é o problema. E esse ego distorcido, ele vem do que? De uma alma doente que precisa de cura. E o que é uma alma doente que precisa de cura? São essas dores que nós temos, todas aquelas bolinhas pretas, então... O nosso ego distorcido, ele nos mantém condicionado e padronizado dentro de traços de personalidades. E quando eu falo traço de personalidade, eu estou falando o quê? Padrões de pensamentos, padrões de sentimentos e padrões de comportamentos que nos desconectam totalmente da nossa tria de superior, do nosso eu superior, de quem você é de verdade, ok? Ok? E aí, a gente tem uma ferramenta chamada Enneagrama, que é a com a qual eu trabalho há mais de 10 anos, tá? Essa ferramenta, ela nos proporciona a gente entender profundamente quais são os nossos vícios emocionais, quais são as nossas fixações mentais, quais são os nossos padrões comportamentais, que nos mantém nessa cápsula condicionada desse ego distorcido. O Enneagrama, ele nos mostra, além disso, um excelente caminho para a gente acessar a nossa tríade de superior. Que o... E quem que mora nessa tria superior? A nossa essência. E quando a gente fala de essência, é quem a gente é de verdade. É aquilo que a gente nasceu para ser. Ok? Então o Enneagrama, ele vai fazer o que com você? Ele vai limpar as bolinhas, ele vai eliminar da sua vida esse monte de craca através do estudo do Enneagrama, ok? E aí você passa a ter o que? Um ego curado, porque você não vai deixar de ter ego você passa a ter um ego curado, uma alma curada, livre de condicionamentos padronizados da sua personalidade e totalmente conectada com a sua tríade superior. E aí você vai se tornar o quê? Uma máquina potente de realização, de realizar tudo que você quer. Você não vai mais procrastinar, porque você já vai ter limpado tudo aquilo que faz você procrastinar. Você vai começar a criar uma realidade diferente para você, porque você está acessando corpos que você tem, todo mundo tem. Nós nascemos com essa potência, só que a gente não acessa por causa dos nossos condicionamentos. E como prometido, eu vou trazer aqui no final dessa aula um exercício prático para você refletir, tá? Se você está ou não encapsulado nesses condicionamentos do seu ego distorcido. É muito fácil a gente conseguir identificar se nós estamos ou não sob a ação desse ego distorcido. Se nós estamos ou não cheia de craca. Quanto de bolinha preta a gente tem no nosso, no nosso quaternário inferior? Se a gente está conseguindo acessar ou não a nossa tríade superior? Basta você fazer o seguinte, existe é, uma teoria da pirâmide da vida extraordinária. O Anthony Robbins ensina isso daí. E nessa pirâmide da vida extraordinária, existem essas sete áreas da vida que são analisadas. A área espiritual, tempo, né, o tempo que você dedica, como que você faz a gestão do seu tempo. As suas finanças, o seu trabalho, seus relacionamentos, e aqui a gente entra relacionamento afetivo, familiar, social, profissional todos os relacionamentos. Emoções, como estão suas emoções, e a sua vitalidade física. Então, para você conseguir identificar se você está ou não com craca no seu quaternário inferior, se você está ou não condicionado, encapsulado pelos padrões do seu ego distorcido, Faça uma análise da sua vida em cada uma dessas sete áreas. Dê uma nota de 0 a 10 para cada uma dessas sete áreas. Como que está a sua vida espiritual? Você se conecta com o seu sagrado? Você consegue perceber se você está com esse livre acesso para a sua tríade superior? Como que está o seu tempo, a sua gestão de tempo? Você já começa o dia achando que não vai dar tempo de fazer nada? Você é daquelas pessoas que fala que você precisava ter 48 horas para fazer tudo que você tem que fazer? Como que estão suas finanças? Tá legal? Tá tudo joia? Seu trabalho você tá felizão aí no seu trabalho? Felizona? Satisfeitão? Como é que estão seus relacionamentos? As suas emoções? E a sua vitalidade física? Faz uma análise. Aproveita aqui essa aula que você assistiu aqui, ó. Não vai dar nem 40 minutos de aula... Faz uma reflexão da sua vida. Busque aí dentro de você essa percepção se você está precisando ou não fazer essa limpeza do seu quartenário inferior, olhar para as suas emoções, olhar para as suas dores, olhar para as suas crenças limitantes, olhar para a sua saúde física, tá? cuidar mais da sua energia para você poder ter o acesso ao sua tríade superior e transformar os seus sete corpos em uma máquina potente de realização, de sucesso e de felicidade. Ok? Gratidão por você que assistiu até aqui, pela sua presença. Meu nome é Cecília Correia, da Escola Brasileira de Enneagrama. E se você se interessar mais por essa ferramenta fantástica chamada Enneagrama, Vem com a gente, aqui você consegue aprofundar nesse conhecimento. Um beijo, fiquem com Deus.